Tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui numa obra feita 100% em Steel Frame e que hoje já tá pronta tem algum tempo. E tô aqui com o meu termômetro super especial pra poder mostrar pra vocês a questão do desempenho térmico, que é a minha paixão. Como eu falo mais do que acústica, mais que tudo, eu acho que desempenho térmico é a melhor coisa pra gente trabalhar... Eu que moro no Rio de Janeiro morro muito de calor. Quem mora no Sul morre muito de frio. Quem mora no Nordeste também morre muito de calor. Então vamos ver com o meu termômetro as diferenças. Eu vou tirar primeiro a temperatura da parede sem o sol batendo diretamente. Então, ó, vocês estão vendo aqui que tem 30 graus, ok? Agora vamos ver qual é a temperatura da parede com o sol batendo diretamente nela. Nossa, eu tô até ficando cega com essa luz, mas vamos lá. Então, ó. De 30 foi para 44 graus. Isso quer dizer... Não quer dizer que a gente está com 40 gra... 44 graus na temperatura. Mas quer dizer que teve um aumento, né? Da sombra para o calor numa fachada externa de 14 graus. De 30 foi para 44. Agora, vamos analisar internamente. Eu quero que vocês vejam internamento. E, por favor, não repara na minha bagunça, tá, galerinha? Vamos lá. Então, a gente está dentro do ambiente. Perceptivelmente, eu estou... Bem mais fresca, tá? Aqui tá muito mais fresco E vamos tirar a temperatura como é que tá. Considerando que essa parede tem. Um USB de 9,5, uma cimentícia de 10 e dois gessos de 12,5 internamente. Além da lã de vidro na parede, tá? Pra falar a verdade, é sobre tem lã de vidro, lã de rocha, lã de peste, tem várias lãs. Então vamos tirar a, a temperatura dessa parede, que ainda é uma parede escura. Vocês sabem que parede escura retém mais calor. Vamos lá. Ó... Então vocês podem ver que do lado de lá, onde a gente tinha, eram 44 graus no calor e 30 graus na sombra, a gente tá com 28 interno. Olha que diferença. De 44 graus, você vai para 28. Aqui, pra vocês terem noção, que da onde que era o pedaço que estava batendo sol há mais tempo, né? É, tá com 30 graus. Então aumentou só 2 graus. O que, que a gente pode tirar de conclusão, né? Aquela parede que a gente viu que era sombra, tá? Que não tava com 44 graus, que estava com 30 graus. Qual a diferença que tá aqui? Nossa, tô muito mais fresquinha. 25 graus. Então, gente, o lado aqui interno que tava com sol, vocês viram, já caiu mais 3 graus. De 28 foi para 25, tá? Vamos olhar a parte de baixo, variação da parede. O que que a gente tem aqui? Diminuiu 1 grau. Ó, 2 graus. Agora a gente tá com 23 graus. Vocês estão conseguindo ver? Quando eu falo pra vocês que um ambiente, tá? Construído em light steel frame, em drywall, utilizando todos os sistemas de construção a seco, é muito eficiente, termicamente, Aqui tá a prova. É um termômetro, de verdade. Se vocês não acreditam... Gente, se na internet, qualquer lugar é muito fácil, tá bom? Podem procurar, podem testar, eu vou adorar vocês me mandando um vídeo. Isso eu tenho que falar uma coisa, esse é um sistema que não é o fi Então vocês conseguem ver que a diferença é de 41 graus, onde que é o pedaço que tá com sol, para 24 graus, que é o um local que não tem sol, que tá com sombra, etc. Ou seja, é uma variação térmica muito, muito, muito grande. Então você vê que num ambiente como esse, você não precisa nem de ar-condicionado. Você pode ter uma casa altamente fresquinha, confortável, boa de se habitar, e sem precisar gastar muita energia elétrica. E sem precisar de super equipamentos. Olha que legal. Você acha que com alvenaria você consegue isso? Eu aposto que não. Eu já morei numa casa de alvenaria. Hoje, infelizmente, eu também estou morando num apartamento de alvenaria. Se pudesse, eu estaria morando num apartamento de steel frame. Mas não é o caso. Mas eu tenho essa casa aqui, ó. De steel frame para mostrar para vocês. Se vocês gostaram, se vocês curtiram. Se vocês têm dúvida, não, não entenderam Helena, como é que saiu de 40 para 20 foquinhos? Meu Deus, é muita coisa Cara, comenta aqui embaixo, vamos discutir, vamos conversar E eu quero que vocês atendam um ponto mais importante Ainda Essa é uma fachada que não tem eifis Que é o sistema termoacústico mais eficiente De todos Imagina se fosse de eifis qual seria o desempenho? Muito, muito, muito superior, né? Então, grandes beijos pra vocês Abraços Curtam Comentem, compartilhem, mostrem pros amiguinhos, mostrem para todo mundo. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.